Viva amigas crocheteiras do Brasil, faz muito tempo que não ponho um vídeo de crochê. Isto que temos aqui, é um nó de macramé. Aqui, aqui temos um nó de macramé, outro e outro. O que é que eu me lembrei? Reparem, temos aqui muitas laçadas. Temos aqui uma laçada. Temos aqui estes dois que também fazem uma laçada. Reparem, aqui temos uma laçada. Aqui temos outra laçada. Claro, estão mesmo já a ver, né? O macramé, e o meu canal agora é macramé crochê. Eu lembrei-me de fazer um nó de macramé, um nó direito de macramé, com um ponto no meio de crochê. E já fiz. Só que está muito feio, porque foi o primeiro, né? foi o ensaio. Mas eu estou a mostrar porque é assim que nascem as coisas. As ideias nascem de uma ideia. E agora vou tentar melhorar, porque isto aqui não tem beleza. Mas se eu encontrar uma maneira de fazer beleza, posso fazer um casamento feliz entre um nó de macramé e um ponto de crochê.